De mãe e filho. Sabe que sequela é essa? Como acreditar nas pessoas novamente. Porque um empregado da família participou dessa trama. É demais, não é? Olha aqui. Atenção, atenção. Vamos aqui olhar o relógio. Tá na hora. Vem chegando o primeiro capítulo de Topíssima. Já, já, na tela da Record TV, a estreia dessa novela que promete. E logo depois, de Topíssima, tem Jezabel. Faz o seguinte, para tudo que você está fazendo, se você estava preparando a comida, serve a janta, senta à mesa, chama a família para o sofá, porque vem chegando... Topíssima, e você não pode perder. A partir de hoje, uma novela especial para você na tela da Record. Boa noite e um bom primeiro capítulo de Topíssima na Record. Eu e você não é assim tão complicado.